E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar o que é uma pesquisa. E você sabe me dizer o que é uma pesquisa? Uma pesquisa nada mais é do que uma investigação sobre um tema que nós temos curiosidade. Quando nós pesquisamos, nós descobrimos, aprendemos, e é assim que vamos construindo o nosso conhecimento a respeito do tema em questão. E pesquisar significa ir ao encontro de algo, ou seja, coletar informações a respeito do tema que estamos pesquisando. Isso porque essas informações geralmente são coletadas, e nós chamamos isso de dados. E, quando nós fazemos isso, nós conseguimos obter uma resposta a respeito do tema pesquisado. Ou seja, obtemos um resultado, e, quando nós obtemos esse resultado, nós concluímos a nossa pesquisa. E sabe quais são as vantagens disso? Por exemplo, se você é um vendedor, você sabe qual é o gosto dos seus clientes. E isso ajuda a saber o que você deve vender ou não. Porque, por exemplo, se um vendedor ele coloca dois vestidos à venda, e eles são totalmente iguais, o preço, o tamanho, a única coisa que muda é a cor. E ele começa a observar que o vestido rosa vende mais. Ou seja, ele fez uma investigação, uma pesquisa e ele obteve o resultado de que o vestido rosa é o que mais vende. Isso significa que, a partir desse resultado, ele vai começar a colocar mais vestidos rosas à venda, porque é o que a maioria gosta e compra. Então, através do resultado de uma pesquisa, nós podemos realizar ações a respeito de um determinado tema. E você sabia? que existem várias maneiras de se realizar uma pesquisa, você pode perguntar algo aos seus coleguinhas, pode pedir até aos seus coleguinhas também para anotar no papel, enfim, tem várias maneiras de se fazer essa investigação. E aqui ao lado, nós temos a professora Carla. e Ela queria comprar sorvete para a festa da sua turma. Só que ela não sabia qual sorvete comprar, e ela decidiu realizar uma pesquisa, ou seja, uma investigação. O que ela fez? Ela colocou no quadro dois sabores de sorvete e perguntou aos seus alunos a preferência de cada um. E ela foi anotando com tracinhos a resposta de cada aluno. Então, de flocos, uma e duas pessoas responderam de flocos. E de chocolate, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito alunos responderam que preferem sorvete de chocolate. Isso significa que ela vai comprar o sorvete que teve mais votos, ou seja, o sorvete de chocolate. Então, o que a professora Carla fez foi uma pesquisa. Ela fez uma investigação com seus alunos a respeito da preferência do sorvete. E, a partir dos dados coletados, ela obteve um resultado e, graças a isso, ela pôde realizar uma ação, que foi escolher o sorvete de chocolate para a festa. Está vendo? Isso é uma pesquisa, é realizar uma investigação. E os dados que nós coletamos, nós podemos organizá-los de diferentes formas. Por exemplo, a professora Carla, ela organizou com tracinhos, mas existem outras formas de organizar esses dados. Nós podemos organizar por gráficos, tabelas, diagramas, entre outras coisas. Por exemplo, aqui ao lado, eu fiz duas representações para ajudar a professora Carla. Eu criei uma tabela e um gráfico. Isso aqui é uma tabela. É a representação dos dados que eu coloco em linhas e colunas. Olha, Aqui, eu tenho a preferência do sorvete e que pode variar entre o sorvete de flocos e o de chocolate. E como nós sabemos, o sorvete de flocos foi escolhido por dois alunos, enquanto o sorvete de chocolate foi escolhido por oito alunos. Está vendo? É outro jeito de organizar os dados da nossa pesquisa. Às vezes, fica mais fácil de se entender assim do que assim. Uma outra representação é através de um gráfico, que é essa representação aqui, que é uma tentativa de expressar visualmente os dados. Olha, eu tenho aqui a preferência de sorvete, que nós colocamos nessa linha aqui, e aqui nós temos o um número de alunos. E, observando o gráfico, nessa barrinha aqui, nós temos o sorvete de flocos. E você pode observar que tem dois alunos que gostam de flocos, enquanto essa barrinha aqui representa o sorvete de chocolate. E, se você observar, oito alunos gostam do sorvete de chocolate, e fica até mais fácil concluir a nossa pesquisa aqui por causa do tamanho da barrinha. A barrinha de chocolate é a maior, não é? Por isso, fica mais fácil de ver que mais alunos gostam de sorvete de chocolate, porque a barrinha é maior. Então, aqui nós temos uma tabela e aqui nós temos um gráfico, e você também pode organizar a sua pesquisa através de um diagrama, que nada mais é do que um passo a passo, um esqueminha, a fim de melhorar a compreensão dos dados. Por exemplo, a professora poderia colocar Gosta de sorvete? O aluno poderia não gostar ou poderia gostar. O aluno poderia dizer não ou sim. Se ele responder não, não faz sentido ele escolher uma preferência de sabor, não é? E se ele disser sim, qual o sabor que ele gosta? Ele tem duas opções. Ele pode escolher ou o sorvete de chocolate, ou o sorvete de flocos. E depois disso, a professora tem que anotar o resultado. E depois disso, ela tem que comprar o sorvete escolhido. Então, tem várias maneiras de se representar uma pesquisa. Você pode ter um jeito, o seu coleguinha pode ter outro. Mas, o importante é você saber que pesquisar significa investigar. E, quando você faz isso, você coleta os dados, as informações. E, com isso, você vai ter o resultado. E, com esse resultado, você vai realizar uma ação. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!